Mais de 20 municípios da região do Vale do Ribeira serão beneficiados pelo programa de desenvolvimento Vale do Futuro. Faz parte da nossa missão desenvolver a região, gerando mais emprego, renda, capacitação e trazer o empreendedorismo como opção de carreira, principalmente para os jovens da região que muitas vezes não têm emprego e mudam de cidades e de regiões né, para construir sua carreira. Hoje o Vale do Ribeira tem o pior índice de desenvolvimento. Humano do estado de São Paulo. Artesanato, ostras, banana, criação de búfalos, toda essa riqueza agora será em um local reformulado pelo programa. O mais importante para o desenvolvimento social e a diminuição da pobreza no estado. Nós temos um compromisso de viabilizar até 2022 dois bilhões de reais de investimentos para melhorar a qualidade de vida daqueles que estão no Vale do Ribeiro, o nosso Vale do Futuro e que será o Vale do Presente. Um bilhão de reais o investimento do Governo do Estado de São Paulo, já definido e já deliberado. Um bilhão de reais de investimentos privados captados pelo Governo do Estado de São Paulo. Nós Abrimos também o crédito da Desenvolve São Paulo com o Nelson de Souza, que aqui está, para a atividade empreendedora, num programa Tirso Meirelles, em conjunto com o SEBRAE São Paulo e o SEBRAE Nacional, para apoiar também a atividade empreendedora nesta região do Estado. Aqui vai ter um esforço conjunto do Governo do Estado de São Paulo com o SEBRAE e com uma série de outros parceiros. O segundo ponto é crédito, o microcrédito para o empreendedor, para a empreendedora do Vale do Ribeira. É uma região que tem o DNA do empreendedorismo, que tendo acesso a microcrédito, cada empreendedor pode fazer o seu negócio prosperar ainda mais. Os prefeitos foram convidados a entrar no site do programa para adesão do Vale do Futuro. No palco, a Cápsula do Tempo foi exposta para selar o compromisso do governo do Estado com o Vale do Futuro. Alunos da região representaram o Vale e depositaram seus sonhos para o ano de 2030 na Cápsula. O secretário da Agricultura e Abastecimento, Gustavo Junqueira, passeou pelas barracas dos produtores que expuseram seus produtos no evento importante fazer essa conversa com vocês no SEBRAE, porque o grande trabalho é transformar esses produtores em empreendedores, como? Levando gestão, levando gestão financeira, gestão de, de pessoas, gestão de negócio, toda a parte de orientação e capacitação para contratos, contratos comerciais, é isso que vai fazer a diferença, é pensar não só em produzir, mas sim em fazer negócio, em produzir e vender. Né? O Sebrae está junto nessa para fazer a diferença. Para programas assim, o chapéu deve ser tirado.